Pessoal, tudo bom? Meu nome é Jefferson e eu vim aqui dar meu testemunho a respeito do X-Animal. Então fique até o final do vídeo porque o que eu tenho para te falar aqui é muito importante para que você não venha a perder o seu dinheiro. Fique até o final do vídeo porque é muito importante o que eu tenho para te dizer. Cara, se você caiu nesse vídeo é porque você tá muito interessado a respeito do X-Animal. É, se você tá cansado de ter aquela vida de, às vezes, você ir... Com aquela menina bonita, e às vezes ou você brochar, ou às vezes você não satisfazer ela por causa do tamanho do seu pênis, às vezes ser pequeno. E, pessoal, não estou dando meu testemunho aqui a respeito do X-animal, é testemunho real. O que ele vai estar tá mudando em você? O que ele vai tá mudando na tua vida? Ele vai estar tá te melhorando? Vai te dar um aumento no seu pênis? Sim, vai. Mas não é que nem todo mundo está falando aí na internet, que está dando resultado rápido. Às vezes você vai lá e, faça, e faz o uso dele, achando que vai ter um resultado surpreendente. Às vezes você pode se frustrar com o resultado, porque ele está dando, sim, resultado mas o resultado dele, pessoal, fazendo uso correto, ele vai te aumentar mais ou menos de 2 a 3 centímetros, depende muito do organismo tem pessoas que aumentam mais, tem pessoas que aumentam menos, e eu estou dando aqui meu testemunho a respeito do X animal para poder te ajudar e também te alertar pessoal, porque toma cuidado na onde você viu esse produto tome muito cuidado na onde você vai adquirir esse produto, porque tem muita gente de má fé ou abusando da bondade dos outros e estão sendo, muitas pessoas às vezes estão sendo enganadas por essas pessoas Aí que estão sendo é, às vezes pega e faz site falso e acaba prejudicando aquela pessoa que está com dinheiro suado para comprar um negócio, para ter um resultado, uma transformação de vida bem legal e às vezes acaba se frustrando porque pega em um lugar que não é. O oficial, às vezes a mercadoria não chega na casa, a pessoa fica com aquele desespero, já é ruim comprar pela internet já dá uma ansiedade só de falar de comprar pela internet, porque a gente sempre fica com o pé atrás e pessoal, para você não cair nessa cilada eu deixei o link aí abaixo na descrição do vídeo, no site onde eu entrei e é super tranquilo ele chega na tua casa de 5 a 7 dias e é bem tranquilo esse site aí, super confiável eles explicam bem certinho lá no site detalhadamente, eu entendi entendi bastante, depois que eu entrei no site aí eu fiquei tranquilo para falar para vocês aqui a respeito do X-Animal também me dar meu testemunho pessoal, porque é muito bom você ouvir um testemunho de uma pessoa que tá falando do, do X-Animal que vai te dar uma segurança melhor para você ainda mais nos dias de hoje, que nem eu falei pra vocês na internet, é muito complicado o negócio de internet e eu, eu não queria nem fazer esse vídeo eu tô fazendo esse vídeo para poder ajudar você é, a tá tomando uma atitude certa, e também como meu testemunho, às vezes você pode até se inspirar também de ter os resultados que você deseja e parar com essa vida de insatisfação sexual de ir a cama e às vezes ficar preocupado se é complicado, você sabe como que é aqui eu espero ter te ajudado com o meu testemunho pessoal e me desculpe se eu falei alguma coisa errada porque eu não tenho intimidade com a câmera e eu tô fazendo esse vídeo aqui para estar tá podendo ajudar você e também tá alertar e não deixar esses mercenários sem vergonhas, é pegar o seu dinheiro suado, que você tá lá para Suou bastante pra conquistar e vem esses caras e rouba esse dinheiro do C. Assim, na cara é muito, é muito. Foda. E que não te falei, cara, o site oficial desse produto é esse que tá aí embaixo. Eu espero ter te ajudado você com o meu testemunho e, pessoal, ele vai sim te dar o resultado, você tomar ele certinho duas vezes ao dia, fazer certinho conforme manda lá, é impossível você não ter resultado, é impossível você não chegar no tamanho que você deseja vai depender de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, mas ele sim dá um resultado, um resultado muito surpreendente. Eu espero ter ajudado vocês aí, pessoal. Nem falei para vocês, desculpa alguma coisa se eu falei errado aí. Eu espero ter ajudado e é isso aí, pessoal. Falou.